Uma boa tarde, Maurício Pedra Preciosa Hoje eu estou aqui numa pedreira Que eu vim tirar umas morganitas E fiz já um vídeo dela Que também vou postar aí no Youtube E agora eu quero mostrar aos amigos Um outro tipo de quartz é Esse quartz aqui Ele parece uma pia de vidro Então ele é interessante Ele é onde tem quartos rosa tem citrino tem topázio, tem um par de coisas no meio desse eu andei tirando umas e fazendo teste deu várias pedras bonitas e várias pedras boas e várias morganitas no meio então é interessante ele e então eu vou começar mostrando aqui e ele parece uma pia, uma pia de caco de vidro ó. ele é tudo cheio de favinho então é muito muito muito muito interessante né? tá vendo aqui ó você pega aqui ó bem assim ó tá vendo os favinhos esses favinhos eles variam em torno de meio centímetro tem uns uns até um pouco maior que aqui é nem aqui ó tá vendo aqui já é um maior esse aqui é da lapidação né? tá vendo esse aqui da lapidação e é muito bonito é um quartzo avermelhado ele aqui também ó, tá vendo é um quartzo já bem ele já tem um bem um tom já de verde de, assim um meio vermelho mas é transparente e limpo lapidação 100% tá vendo aqui eles é interessante ó. então é ele é tudo assim tipo de fábula Até hoje foi o único que eu encontrei dessa forma. Então ele é, é interessante. Ele. Vendo aqui, ó, onde eu tô com a mão, mesmo uma pedra muito bonita. Essa pedra que eu tô com o dedo nela, ela pode ser uma Morganita. Só fazer um testinho nela. Mas... E ela também parece bonita. Eu não vou tirar ela agora, mas aqui tem um pedaço em surto um corte também muito bonito e virar ele aqui para o lado do sol para que possa ver bem ele então a eles é interessante aí os que cai para baixo ele é tudo favinho mim mas tudo interessante Ele é, tem transparência dá lapidação não não é uma não dá umas pedras grande, mas dá lapidação de pedra pequena de quartzo e dá uns cortes muito bonitos um, um rosa mais clarinho uns mais fechados uns quase brancos e também tem tem algumas morganita no meio dá umas pequenininhas. Que são pedrinhas bonitas então é vamos ver se tem alguma surta aqui Que eu posso tirar com a mão não tem não tá tudo meio grudado é ele é muito ele é muito interessante é... pedrinha também clarinha Aqui é as que caiu de cima. É quartzo rosa. É. Eu de vez em quando eu tiro. Eu tiro alguma delas aqui. Só que. É. A maioria delas você perde. Porque. Olha, tá vendo? Aqui eu arranquei ela com a mão. Ó. Então ela não é. Ela não dá uma lapidação de umas pedras grandes. Ó. É que nessa que eu acabei de arrancar lá ela dá uma pedrinha pequena mas muito bonita. aqui é uma ela é uma morganita ele é quase branca. então tá lá esse já é o quartzo rosa que eu já mostrei. vamos ver se o eu... Eu só tiro mais um fica pontinha aqui. Então você vai cutucando, né? Elas, elas vai saindo. Tá vendo? Aí, aí que você vai ter que, aí você vai vendo o que que dá lapidação e o que que não dá, porque tem muita que sai petitinha demais que não dá nada. é essa que eu acabei de tirar aqui, ó. Hum, transparente. Essa já é uma boa pedra já dá uma pedrinha lapidada tentando dar uma limpada nela aqui para ver se melhora ela mas tá dando para ver que ela é transparente então agora vamos pegar outra aqui também outra pititinha branquinha uma outra muito bonita a rosa também transparente tá suja de barro então tem várias é uma pedra aqui que essa pedrinha aqui, ela é interessante que... Essa aqui é uma morganita, ela é quase amarela. Essa aqui é difícil achar grande dela. Aqui é difícil dela, mas ela tem, porque de vez em quando surge umas pequitinho Essa é uma morganitinha, uma marganita Olha que beleza que ela é, ó. Essa é uma morganita amarelada. É uma organita muito bonita. Ela maior é maior e dá uma, dá uma excelente lapidação. Então ela é muito bonita. Outro pedacinho. Essa já é também, ó. Então vocês vê que o brilho dela, ela tem um brilho diferente. A morganita ela tem um brilho diferente. Então isso é muito, é muito interessante, viu? pessoal aí vê meus vídeos aí, vê até o final aí, porque possa aprender, vai vendo. O dia que chega numa pedreira, é, o oh, oh, oh, rapaz eu vi um vídeo lá que tava tal, aí vai aprendendo. Hoje é bom aprender. Então é, é muito interessante. Então, essa pedra aqui, ela tá. Ela aqui é de uma região aqui que tem muito quartos, quartos rosa. Só que ela é diferente. Ela, ela ficou toda cheia de favo, Como se ela tivesse juntado pedrinha, pedrinha e fosse pôndo uma em cima da outra. Então é, é um negócio interessante. E no meio dessas pedras não é uma quantidade só de pedra. Tem tem aqui no meio delas aqui, ó, tem umas cinco ou seis acordadas de pedra. Eu já achei topázio no meio dessa pedra. Então você chega em casa, você faz o teste da topázio. Tem uma aqui, ó, que ela é bem avermelhada. Não sei se vai dar para ver bem. Aqui, ó, essa. Esse aqui, esse aqui é um, esse aqui é um quartzo, esse aqui é um quartzo é tipo rosa. E ele é um tipo raro. Então, essa pedra aqui, tirar ela com cuidado, ela dá umas pedras lapidadas. E elas têm um bom preço lapidado. Muito mais do que o quartzo rosa. E e fora sem contar a morganita. Porque a morganita tem um preço bom. Hoje uma morganita aí. De, de um, duas gramas, três gramas. Aí, vale mais de cem real. Então vale. Conforme a morganita aí. Vale 400 500 Quanto? Mil real. Agora se, aparecer, se tiver uma morganita daquela cor ali. Aí já é difícil. Olha lá ela fica tudo cheia da de quarto né? meia vou pôr essas pequenininhas aqui no bolso aqui ó vai pegando Vê se eu vou com essa aqui mas não vai eu vou pôr o celular aqui mas ele tá gravando é só para mim tentar tirar uma pedra aqui Então ah, Já nós voltamos a gravação. Eu tentei tirar uma pedra aqui, ó. Que eu, eu tava já de né aí nela. Vou passar uma aguinha aqui. Uma pedra muito bonita. essa nós vamos levar e nós vamos encerrar esse vídeo também porque ele já tá ficando meio longo aqui tem uma pedra bonita aqui mas também não vou tirar lá hoje então vamos deixar para tirar outro dia aí diz aos é, amigos se inscreva aí no canal dá uma força aí para que o canal possa crescer e os amigos que, que tiver na região aí esse tipo de quartos aí faça uns comentários aí manda algum vídeo algumas fotos aí para nós ver como é que é se é igual porque esse aqui é interessante mais uma boa tarde os amigos e até o próximo vídeo agora que logo não vou ter outro vídeo agora que eu vou lançar um outro vídeo novo agora na, na quarta-feira também vai ser uma boa surpresa também porque é um material novo que nós estamos atrás. E uma boa tarde aos amigos. E até o próximo vídeo.